Olá pessoal! Queremos chamar a sua atenção para a importância da prevenção através de uma ação de promoção de saúde. Ela será a ferramenta que vamos utilizar na nossa dica legal de hoje. Se você achou que esta bolinha é para você ficar apertando, você errou! Apertar a bolinha aumenta a tensão muscular no punho, causando compressão dos nervos e vasos que passam por esta região. Hoje, vamos aprender alguns exercícios que, com a ajuda da bolinha, ativam a circulação sanguínea e aliviam a tensão muscular. Você pode fazer esses exercícios na sua própria estação de trabalho. Com uma das palmas das mãos voltada para baixo, outra para cima e a bolinha entre elas, faça movimentos circulares com a mão que está voltada para cima. Inverta o posicionamento das mãos e repita o movimento. Cotovelos flexionados, antebraços paralelos, palmas das mãos voltadas para dentro. Deslize a bolinha pelas mãos e antebraço, massageando a região. Com a bolinha em uma das mãos, deslize e massageie a outra região do antebraço. Com as mãos em posição de prece e a bolinha entre elas, pressione a bolinha, levando as mãos em direção ao umbigo, alongando a musculatura do antebraço. Com a bolinha em uma das mãos, massageie a região cervical e do ombro do lado oposto. Então é isso! No site do TRT Notícias, você encontra essas e outras dicas para a sua pausa legal.